Olá pessoal, boa noite a todas e todos. Eu sou Guida Calisto. estou aqui mais uma vez no nosso programa de quarta-feira que a gente realiza toda quarta-feira, que é o Guida Entrevista. É, hoje entrando um pouquinho mais tarde que a gente teve aí uma dificuldade técnica aí, mas é, estamos aqui, tá bom? É, a live de hoje... Tem como tema a pandemia nas periferias amazônicas. E a gente tem a honra de receber duas mulheres maravilhosas, que é a Jéssica Valoá e a Raquel Cardoso. Boa noite, meninas. Boa noite. Eu vou passar os, os recadinhos iniciais aqui, tá? E aí a gente já vai tá. iniciar, porque como a gente atrasou um pouco hoje, a gente precisa correr um pouquinho aí, mas vamos lá. Primeiro é, é lembrar o pessoal, a galera que foi entrando na, na transmissão aí assistindo essa live. Lembrar que essa live está sendo transmitida pela fanpage, que é uma página do Facebook, é Guida Calisto 20. Quem quiser acompanhar, pode é, acompanhar pela fanpage, mas também ela é transmitida pelo blog da guida.net.br. Blog da guida.net.br. Se você quiser compartilhar essa live com alguém que não é inscrito no Facebook, pode compartilhar pelo endereço do blog, tá bom? É, a gente pede também para o pessoal que for entrando aí, que for curtindo, que compartilhe essa live, que faça perguntas, faça comentários, que é assim que as nossas convidadas deram um tempinho aqui nas falas, a gente passa as perguntas para elas, tá? Bom, quero, então vou iniciar logo porque a gente já passou um pouquinho hoje extra aí do tempo. É, primeiro, agradecer as meninas né, que estão aqui conosco, que é a Raquel, a Jéssica, é, e passar a palavra aqui pra, para que elas possam fazer uso. né? É, a pandemia nas periferias amazônicas, só antes de, de iniciar bem rapidão. Se vocês quiserem se apresentar né, do, de onde vocês militam, o movimento que vocês atuam, seria bastante legal né, para a gente conhecer. E, enfim, lembrar que nós temos aqui esse tempinho para conversar. Esse período da pandemia aqui no Brasil, ele atingiu é, de forma muito importante né, a, a região norte, o Amazonas, enfim. É, então, seria importante a gente ouvir um pouco as companheiras que estão lá fazendo enfrentamento, voltando que eu tenho certeza que, que estão na linha de frente aí na atuação, na defesa da vida, né, garantida a sobrevivência de muitos companheiros, de, de muito, dessa população aí, que com certeza está sofrendo muito mais com os efeitos dessa pandemia, né. Então, se você quiser começar a falar, Vou Jéssica. Começar. É, melhor. Obrigada, justamente. muito obrigada, Guida, pelo convite, é um prazer muito grande te conhecer, né, e poder estar tendo essa oportunidade de estar realizando esse diálogo, né? Nós estamos em regiões diferentes, né? Cada uma com as suas é, com seus desafios específicos e incomuns, né? Que nos conectam também. E eu vou começar apresentando, já que a Raquel está caindo aqui, oscilando a internet, que é um, realmente é um problema aqui do nosso estado, né? A conexão né? com os dados. É, vou começar primeiro no, me apresentando e apresentando um pouco do que a gente faz, né? dos espaços em que a gente articula. Eu sou a Jéssica Valuá, sou moradora do bairro Puraquequara, que é um bairro que fica na extremidade leste na cidade de Manaus, né, no limite ali com as zonas é, ribeirinhas é, rurais, né, que a gente denomina mais comum, comumente, né, mas que aqui é denominado como ribeirinhas, rodeada por comunidades. É, uma, é um bairro que fica no, no limite urbano, né, e que é, é, que faz é, esse intermédio com as comunidades ribeirinhas da margem do entorno do Lago do Puraquequara e da margem esquerda do Rio Amazonas. Então, nós temos como principal foco de atuação, nós somos, eu, tanto eu quanto a Raquel, né, nós fazemos parte de um coletivo, que é o Coletivo Ponta de Lança, fundado por nós né, em 2018, e nós estamos aí nessa atuação com, com juventude periférica, né, tendo como é, principal espaço de... de que a gente direciona tudo o que a gente faz, é, as periferias mesmo daqui da cidade, quando a gente fala das periferias da, da nossa Amazônia, da nossa de Manaus, né, a gente fala das periferias não só urbanas, mas as periferias ribeirinhas, né, onde se encontram as comunidades tradicionais, tem uma população indígena muito grande, né, tem a presença negra também muito grande, embora é, nos, nos discursos oficiais haja um, todo um processo de de apagamento, né, dessa presença, então, é, a gente tem como principal espaço de, de articulação essas periferias, né, as periferias da, daqui da cidade de Manaus, e nesse processo, é, eu acho que eu vou abrir aqui para a Raquel conseguir se apresentar, que aí ela complementa e a gente é, depois adentra aí na temática, tá bom? Gente, desculpa, é que eu caí, então não acompanhei a fala da Jéssica se ela já apresentou o coletivo e tudo mais. Já, já. Eu comecei, aí tu pode... Eu falei mais sobre o foco, né, nosso foco de atuação nas periferias. Uhum. Uh, eu acho que é bom a gente colocar, né, que é, o nosso grupo é formado por jovens mulheres negras, né, da periferia. Então a gente fala muito desse lugar de fala, né. É, também o, o coletivo, ele surge muito nessa necessidade nossa de ter um instrumento político mesmo de atuação, né, do lugar de onde a gente veio. Uh, já que nós, enfim, né, ingressamos, conseguimos ingressar numa universidade pública, né, e a gente sabe que isso traz uma toda uma carga social que é muito forte, então a gente resolveu tomar para a gente essa responsabilidade, né, assumir essa responsabilidade de usar esse espaço que a gente teve, essa oportunidade, porque a gente sabe que a gente é uma exceção, né, do lugar de onde a gente veio, que somos jovens que têm essa possibilidade de estar se dedicando aos estudos, enfim, e de conseguir uma formação acadêmica, é, e estar tá usando isso dentro das comunidades, né, de onde a gente veio, estar tá usando isso como um instrumento de, de atuação, de incidência e também de compreensão desse próprio lugar. A gente sabe que a gente a gente, enfim, a gente transita em muitos espaços, né, a gente vai desde a academia até a comunidade que a gente mora mas isso não nos é, nos torna imune a não não a ficar assim, é não é passar por momentos de, de enfim, de uma necessidade de, de rever as nossas ações, de compreender e de se reconhecer novamente dentro daquele espaço. Então, isso também possibilita isso, né? É, além do do ponta de lança, a gente também está no quilompetista, né? Que é o núcleo dentro já do partido, na situação do partido é no núcleo de pretas, pretos e povos de terreiro, que é um petista, que é coordenado pela mãe Nonata Correia, aqui do Amazonas, aqui de Manaus. E também o Fórum de Mulheres Afro-Ameríndias. Né? Uh, e, enfim, acho que a gente pode falar um pouco também da, das atividades que a gente faz. Né? A gente iniciou a questão da é, comunicação popular, né? que é o que a gente ainda faz, ainda né? nosso primeiro, nosso primeiro, acho que é a nossa primeira bandeira né? de. de... Enfim, que a gente, a gente atua Mas aí com assim Todo próximo Gente, você tá ouvindo? Fala um pouco devagar sim. É que cortou tá um caindo. pouquinho só É, está é. caindo Bastante o meu sinal, gente Tá, é... Enfim, a gente iniciou a questão da comunicação popular e, e a gente está querendo ir mais além, né? Também está trabalhando com a questão da educação, também, né? Educação popular, já que de formação, eu e a Jéssica, nós somos professoras né? formamos licenciatura em língua portuguesa. E, enfim, a gente está procurando formas de como a gente pode estar se inserindo aí dentro dessas comunidades, atuando de perto, tendo essa, essa atuação mesmo orgânica, né? Porque a comunicação, é uma forma da gente... Acho que tudo que a gente usa, não só a comunicação, mas tudo que a gente usa é muito uma forma da gente se fazer presente, eu acho. É, então, enfim, é, são instrumentos de ação mesmo, né? A gente vê muito a comunicação, a educação, mas é uma forma de estar se fazendo presente, de estar ali, é, de estar próximo né, da comunidade também. Enfim, estar tá compreendendo o que a gente também está fazendo quando a gente se diz representação é, dessa periferia, né? Então, não tem como a gente se distanciar. O nosso, nosso movimento é sempre de estar mais próximo, de estar mais perto dessa, dessas comunidades. né uh, E aí, uma dessas atividades, uma dessas últimas atividades, né, que foi por conta da, da pandemia, já que a gente teve que suspender muita coisa que a gente estava planejando, né, quanto projeto, é, foi a ação de, de entrega de cestas básicas. né Eu acho que aí já entra no, no tema, né que é o tema de hoje. que tratar sobre essa questão da Pandemia nas periferias da Amazônia. É... De onde que veio nessa né, iniciativa nossa? Veio de uma emergência mesmo, né? Porque aqui a Jéssica, no bairro dela, na né, Copuracaquara, é... ela, enfim, entraram em contato com ela para ela fazer a questão de uma coleta, né? De um, de um nome de pessoas, né? Que tiveram situação de vulnerabilidade para receber uma ajuda, né? Uma ajuda que seria pelo governo estadual, uma ajuda que era de 200 reais, né, de auxílio para essa pandemia. E, enfim, foi feita essa coleta, esses nomes, né, enfim, foram 30 pessoas, né, de 30, enfim, 30 pessoas, né, 30 nomes selecionados, né, e o que aconteceu foi que esse esse auxílio ele não veio, né, ele demorou muito para dar retorno, no final não, não teve retorno, porque apenas uma pessoa foi contemplada, das 30 e, e também, a gente conversando com essas pessoas, a gente descobriu que muitas delas também não tiveram acesso, não conseguiram ter acesso ao auxílio emergencial, que é o auxílio de 600 reais, que é do governo federal. Então, e a gente percebeu, na né, que é uma, foi uma situação muito, enfim, que eu acho que atingiu a gente diretamente, porque é, a gente vê como, o, o, que, o que que impediu, né, que foram os critérios que impediram essas pessoas de conseguir esses auxílios, né? É, porque são pessoas que já são trabalhadores, é, trabalhadores que o perfil, né, de um trabalhador que recebe por diária, ou seja, que é, trabalhadores informais, né, recebe por diária é trabalhar no dia e receber o dinheiro, né, se não trabalhar não recebe, não ganha. É esse perfil do trabalhador que a gente está falando, né. É, nenhum deles é, é contratado tinha carteira assinada e também não tinha é, um histórico de, de ter trabalhado, né, é, dentro de uma regulamentação, apenas uma das, das 30 pessoas que a gente falou, apenas uma, né, uma senhora tinha, mas era uma situação totalmente salubre, né, que, enfim, desrespeitando totalmente as condições mesmo é, humanas dela, né, que ela trabalhava numa horta, enfim, e, e tinha contato direto com, com um agrotóxico, era uma situação horrível e, enfim, ela teve até que abandonar o emprego, porque ela já tava estava adoecendo, e é isso, de outro foi de uma empregada doméstica, né, que trabalhou 22 anos numa casa, é, para uma família, né, e desses 22 anos, apenas é, cinco anos ela está ela teve né, o direito de ter carteira assinada, que né, foi de 2015, né, 2015, 2016, para cá, né, 2020. E a patroa dela morreu em janeiro desse e ano. Hoje. E ela foi demi... sumariamente demitida. Né? Então, a gente percebe. Sumiu aqui rapidinho, e quem são os principais atingidos por essa pandemia, né? Porque é um perfil que não se enquadra no auxílio, a gente não sabe como, porque essas pessoas estão numa situação de emergência e não, se, não conseguem ter o critério de um auxílio, então a gente deve pensar quais são esses critérios, é um critério de miséria, De quais são os critérios, né? Para um, um trabalhador ter direito a, a esses auxílios, porque nem em nível estadual e nem em nível federal essas pessoas conseguiram ter acesso, né? São pessoas que estão numa situação, como falei, de vulnerabilidade mesmo por conta de que são trabalhadores que necessitam é, ter mesmo é, esse trabalho diário para poder ter, ter, ter uma renda, né, enfim, a questão da remuneração é diária, ele não tem mais estabilidade ali, poder contar com valor, né, todo mês, então, é, ter que ir para a rua e trabalhar e conseguir o dinheiro e com esse dinheiro sustentar, né então a gente percebe como é que como é que essa pandemia ela revela aí um, um, um outro grupo né acho que era um grupo que talvez nem nós enquanto militantes estivéssemos pensando que é desses informais né é, dessas pessoas que porque a gente pensa muito trabalhador enquanto aquele que tem contrato de trabalho quando está sendo enfim que a gente sabe que está sofrendo uma série de de, de, de processos de, de perda né, de direitos mas é, a gente vê como essa essa pandemia ela revela esse trabalhador que é o trabalhador informal, e muitas vezes que nunca nem teve o um vínculo empregatício nem tem esse histórico de vínculo empregatício então onde é que vão ficar essas pessoas, né porque é uma situação até que incomodava muito a minha, a minha Jéssica tá, dá essa, essa cesta básica que foi nossa ação com eles, mas e aí qual vai ser a situação dessa pessoa? porque uma cesta básica não vai tirar ninguém da miséria não vai tirar ninguém de uma condição de, de segregação, de exclusão, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que é, é esse ponto de quem são essas pessoas que estão sendo primária, enfim, estão sendo mais atingidos, e eu estou falando disso nesse período de pandemia. Agora, depois, a gente não sabe também como vai ser, né? Porque esse novo normal é um novo normal para quem também, né? Eu acho que nem para a gente, assim, eu falo, falo de mim, enquanto estudante e tudo mais, e, enfim, é, vai ser um normal, imagine essas pessoas, né? O que, é que elas vão estar encarando pela frente? Qual vai ser a, a, a, o cenário que elas vão estar enfrentando? Não sei se eu me enrolei um pouco. Não, é isso. <risos> Jéssica, você quer, você quer complementar? O seu microfone está mudo, só para lembrar. Isso. Bom, eu acho que é muito, muito isso mesmo, né, que a Raquel trouxe. É, essa, esse processo todo aí nos permitiu essa esse experiência né, de escuta desses trabalhadores, que para a gente foi fundamental, né? a gente está conseguindo compreender de fato como é que as pessoas estão sentindo na pele isso, né? Pelo menos está tendo contato né, com as suas. É, saber como é que aquilo, é, a partir das suas narrativas, como é que aquilo está está afetando elas diretamente, né? Então, assim, é, isso que é, é pensando né, na, na, na temática aqui, né, que é como é que a pandemia tem sido vivida, né, Pelas nas periferias da, daqui na nossa, da nossa Amazônia, parte muito disso que a Raquel trouxe. Porque essas pessoas que a gente escutou foram pessoas que moram, né, numa área denominada urbana, embora esteja numa extremidade, né, é, que, são, que é uma área periférica, né, tem acesso a, a, a, a, muitos, a muitos recursos, né? E a maioria das pessoas que moram aqui nessa, nessa área são pessoas que são trabalhadoras, né? Ou que trabalham nos serviços é, mais urbano, urbanos, Na né? perspectiva mais urbana, como trabalhadoras domésticas, que saem daqui às quatro da manhã e que vão, pegam ônibus, atravessam a cidade para ir trabalhar nos condomínios, nas áreas mais nobres da cidade. É, ou elas trabalham nessa nessa modalidade de trabalho ou elas trabalham num, é, também numa perspectiva urbana né, no, na indústria né? então essas pessoas elas se dividem as pessoas estão nesses territórios e estão nessas formas de trabalho é, ou ela está trabalhando num, é, com um emprego formal não, na, na indústria, que não parou em nenhum, nenhum momento, né, aqui, aqui em Manaus a gente tem o polo industrial de Manaus, é, que, enfim, além de trazer um impacto ambiental irreversível, né, é, enfim, explora né, a mão de obra dos trabalhadores daqui da região, e, enfim, é um lucro que a gente não sabe para onde vai, né, porque aqui para o nosso, nosso território, não, aqui não fica, né, pelo contrário, aqui fica as marcas da destruição que essa, essa lógica de desenvolvimento arrasta, né? E, enfim, ou as pessoas que moram nessas, nessas áreas periféricas urbanas ou trabalham nessas formas, nesses trabalhos de, de, como empregada doméstica, serviço terceirizado, no comércio, nas, nas áreas centrais, de forma informal, ou elas trabalham no, no, em serviços, é, ou elas trabalham nas indústrias, empregadas nas indústrias, que não parou em momento algum. Né? E também, nesses territórios, a gente também tem a presença das pessoas que trabalham é, para, como, a, como a, o exemplo que a Raquel citou, né, da, da trabalhadora lá que, que é agricultora, mas que não é agri agricultura familiar, né, uma senhora que trabalha trabalhou grande parte da sua vida né, na agricultura, mas não nessa perspectiva da agricultura familiar, trabalhando para outra pessoa que faz o utilizo de, de utilização de de agrotóxicos, né, coisas que afetam a saúde de quem tá ali trabalhando, né, que, enfim, tem é, direitos trabalhistas negados, né, trabalhou vários anos e que somente a partir de 2015 que conseguiu ter a carteira assinada, né. Então, é uma vida perdida, uma vida de trabalho que, que não volta, né, ficam as marcas, né, porque a vida toda ela trabalhou sem sem o, o, o mínimo, né? Então a preocupação dela de saída nesse período da pandemia foi porque sim, durante todos esses anos em que ela trabalhou né, na, lá, ela não tinha acesso a a, a máscara, a luva, coisas básicas. É, ela viu que a, a, essa situação poderia expor ela ainda mais. Ela é uma senhora, uma senhora idosa, né? E então ela sem estudo sem escolaridade, então ela teve que sair e saiu com, a, com sem o direito trabalhista garantido, porque aí ela, o patrão pediu para que ela recorresse na justiça, é, para que ela arranjasse um advogado, né? Agora uma senhora que é sem analfa, analfabeta, né? Que não teve, não teve a possibilidade de, de de acessar uma escolaridade, né? E a gente sabe como é que ele, é difícil, né? É, recebe uma resposta dessa, né? Depois de trabalhar grande parte da sua vida, então. E é, então, esse é um, um pouco do, do, do perfil das pessoas que, que são as principais afetadas nesse território urbano periférico, né? é, além da presença também indígena, né, que a gente tem indígenas urbanos, né? é, e eu acho que só para situar, é importante a gente é, destacar que essas pessoas, todas essas pessoas que a gente entrevistou, que eram trabalhadoras domésticas, que eram tra tratadoras de peixe aqui na, nas feirinhas, né? é, que trabalhavam... É, é, na agricultura Que eram pedreiras Que trabalhavam de forma informal Elas é, a, a sua grande maioria são a part, é, Tem uma faixa etária a partir dos 40 anos né? E todas São pessoas que não são Natural de Manaus né? Que vieram num processo de, de migração De saída do, do, do, dos, dos, seus, dos seus territórios né, Para cá e a grande maioria dessas pessoas moravam né, no interior do estado. E isso é uma característica daqui da nossa cidade, né? das periferias urbanas daqui da cidade de Manaus, que a maioria das pessoas que, que, que estão nas periferias hoje são pessoas que não... É, a geração de 40 anos para cima, né, de 30, 40 anos, né, sobretudo, né, é, são de pessoas que não eram daqui, da, da, não nasceram aqui, mas que vieram do, do interior do estado né, é, pra, em busca de emprego na, no distrito industrial, né, em busca de melhores condições de vida, para ser a estreia da casa, né, como a gente já debateu isso em outros outros espaços. Então, é, essa é uma, é uma característica. Né? São pessoas que saíram dos seus territórios, que é, não tinham mais possibilidade de, de sobrevivência nos seus territórios, porque moravam em comunidades é, ribeirinhas, é, municípios pequenos, né? que, enfim, a lógica da, da cidade, né, do desenvolvimento invade esses espaços e tira lá de formas de sobrevivência dessas pessoas, né. Então, esse é um traço muito marcado da, da, dessas pessoas que a gente pode ter contato, né. E, e isso também é um, um ponto que a gente, que é fundamental a gente tocar, né, porque... É, além dessas pessoas que já estão nesses territórios urbanos, que são as periferias urbanas, tem as pessoas que ainda estão nos municípios, né? que, no, nos municípios do interior do Estado, que ainda estão nas comunidades tradicionais, ribeirinhas, que ainda estão nas comunidades tradicionais indígenas, é, e que, tem, que, diante dessa situação, estão, sabe, não têm acesso ao mínimo né, de, de tratamento. aqui na capital... É, já não já não já não a gente já não pode contar né com uma, uma, um sistema de saúde que de fato é, deu um atendimento né necessário né nessa situação de crise sanitária é, imagina no interior do estado onde não tem acesso a esses recursos onde as culturas tradicionais foram historicamente atacadas né então as pessoas que estão no, no nos, das comunidades tradicionais, nos municípios, no interior, que são que na sua grande maioria são indígenas, que têm presença negra também, que são ribeirinhas, né? É, elas elas acabam ficando numa situação de vulnerabilidade de fato, né? E por conta de, de toda de, de uma coisa que não não volta mais, né? De um processo que não volta, que é que, claro que, ainda, que há muita resistência indígena, né, sobretudo aqui no estado, de preservação dos conhecimentos tradicionais, da cultura das ervas, dessa, dessa sabedoria que, que mantém eles vivos até hoje. Né. É, existe né, essa, essa, essa resistência, mas existe um movimento muito maior, né, que é muito mais violento, né, que invade esses territórios e que vulnerabiliza, né, deixa elas numa situação de vulnerabilidade real, né, então é por isso que a gente tem visto, acho que vocês têm acompanhado aí, daí também, é, muitas notícias, né, de, de contaminação mesmo de indígenas, né, que tem chegado a óbito, né, de, de, é, diante dessa, de, desse, desse vírus, né, e que, enfim, que é, a gente só tem, aqui no estado a gente está vendo um movimento, em vez, de, em vez de acontecer um movimento de preservação dessas vidas, né, de, de construção de estratégias para que conter né, o avanço disso tudo, é, pelo contrário, dia primeiro agora, a gente, é, aqui no, na cidade de Manaus, já foi, foram abertas as portas do, do, do comércio. né Então, shoppings começaram a abrir, tudo está funcionando normalmente, a indústria não parou em nenhum momento, né, os... É, é, os missionários não pararam em nenhum momento de ir para as comunidades indígenas, para, para as comunidades tradicionais, para realizar seus cultos, né? Então, é um processo muito, muito perverso mesmo que acontece aqui, né? É, acho que é, é um pouco tem disso. Também né? a questão, tá. da, tem também a questão, também a questão da abertura das igrejas evangélicas, né? Isso. Acho que aqui, enfim, acho que em todo o Brasil, né, mas aqui né, na nossa região, a, a as igrejas evangélicas é, é muito forte, né, todo Sim. bairro, pode não ter um posto de saúde, pode não ter uma escola, mas uma igreja evangélica tem, né, uma Deus Amor, Isso. qualquer congregação com uma placa lá, tem, está presente, entendeu? É então, a, a abertura também, a possibilidade de ter esses cultos, que, é um, um, enfim, em alguns lugares acredito que não foi nem interrompido, né? mas a retomada mesmo de isso ter sido, enfim, é, legitimado aqui, né é, também contribui né, para essa questão de uma, de uma potencialidade ainda dessa disseminação da, do coronavírus. E também ah. as questões, é, todo um processo de... de... Só fechando aí, a gente já passa ali. Claro, claro. É, a gente, é, toda a questão ambiental, né? Que a gente, enfim... A Amazônia, ela é muito... Os olhos do mundo estão sobre a Amazônia, né? Mas não para preservação, mas para... Vendo ali que ali tem riqueza, né? Tem uma riqueza que, enfim, todos querem explorar e todos querem ser donos, né? É, todos são donos, menos os povos tradicionais, menos quem habita aqui, né? Então... É, é, também nesse mesmo período houve todo um processo de de, de todo, um, todo um ataque né, nas políticas públicas de preservação socioambiental, né, de controle das grilagens de terra, da, das minerações, então é, isso tudo também foi uma entrada, enfim foi uma, um processo que não parou né, a, a mineração não parou a, a as indústrias madeireiras não pararam de ir para os municípios. Então, tudo isso contribui no processo de, de, de avanço né, dessa crise para, para esses territórios que não tem nenhuma estrutura de, em termos de saúde, em termos de assistência mesmo para viver um processo desse. Então, é um grande genocídio né, que está sendo construído aqui. Sim. Bom, meninas... É... Eu acho que vocês tocaram muita coisa, né? Vocês falaram bastante coisas que levantam um monte de, né, de, de questões. Como tanto a Jéssica como a Raquel falaram, que a gente já vinha né, de um processo de crise, de desmonte, né, de ataque, né? Foi, foi bastante importante esse último apontamento que a Jéssica coloca, porque assim, tem muita gente ainda que tem ilusão de que o pessoal está preocupado com a Amazônia, porque né, usa aquele. Aquele, aquela frase muito comum do senso comum, né, dizendo que o, o Amazonas é o pulmão do mundo, né, aquela coisa. Mas, na verdade, isso daí é uma, uma grande balela, porque o que os caras querem mesmo, a gente, a gente sabe a importância da, da Amazônia e nós, militantes de esquerda, quem é militante ambiental, né, as, as, as comunidades lá, originárias daquela região, né, os povos indígenas, ali, eles realmente entende e defende esse... Esse espaço agora, o grande capital aí, principalmente mundial, não é isso não. O que eles estão interessados é isso que a Jéssica falou, né? É, é sabendo que ali tem muita riqueza para ser explorada. Mas o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, por exemplo, é, vocês falaram muito dessa dificuldade que está, e, e a Jéssica tocou também, a Jéssica e a Raquel tocou também sobre a questão da, da abertura aí, né? da flexibilização, não sei, se, não sei se foi por etapas ou se foi de uma, de uma vez que abriu-se tudo, mas, é, assim, a, a doença continua avançando, acometendo as pessoas, é, e eu, e eu fiquei, fiquei com uma dúvida, por exemplo, a gente sabe que tem esse, esse recurso aí, né, que é, um, que, os, que, é o, que é o tal do auxílio emergencial, que a gente tem visto muita. que a população tem tido muita dificuldade para ter acesso. Que nem a Raquel falou, qual é o critério? Você tem que estar tá morto, de, assim, né? Total miserabilidade, total para poder receber. Senão você não preenche os requisitos, é isso, né? Mas o que eu queria saber é o seguinte: existe algum outro recurso do próprio governo aí, do Estado? É, os, como é que as pessoas. De fato estão, estão enfrentando isso, só, tão, é, é, só tem esse federal, existe outros, a Jéssica falou, a, a Raquel falou, a Raquel falou sobre é, um auxílio que ela fez, que vocês fizeram um cadastro, isso, né, no início, né? Que teve um cadastro e tal. Além desse. É, como, é que, como é que tem se organizado aí? E uma outra questão também. É... As escolas, como é que estão as crianças? As crianças, é, tem algum programa que vincula a educação, de socorrer essas famílias? A, as escolas estão utilizando esses espaços? Eu vou aproveitar, então, vou usar e vou falar também a pergunta da, da Adriana Neves aqui, que aí vocês respondem as duas, as minhas questões e da, e da Adriana, tá bom? A Adriana Neves fala o seguinte, Oi meninas, como está a questão da utilização dos serviços é, online nessa região? As crianças estão conseguindo cumprir as atividades escolares? Obrigada. É porque aqui né, tem essa discussão aí da, do ensino à distância, da EAD, aquela coisa. Se, se aí também tem esse debate, né? Enfim, quem quiser responder uma das duas, fique à vontade. As duas estão com o microfone desligado. Ligou? É... Uhum. Bom, a questão do auxílio é essa situação, né? Que eu acho que eu já adiantei, que a única promessa para o pro público em geral, porque tem um auxílio que é oferecido pelo governo municipal, né, isso, pela prefeitura, é, que é um auxílio, mas é voltado para um grupo específico, né, que são de alguns é, ditos microempreendedores, cores uh, tô... Raquel. Raquel cortou. Você falou que existe um auxílio o melódromo, né? Dos... Enfim, fizeram todo mal, né? <risos> Oi, voltou. Voltou agora. Vê se você consegue... Você pode Oi, começar no início, continuar? que cortou. Pode. Tá, eu vou retomar. É, então, como eu falei né, no início, teve a questão do auxílio né? do governo do Estado, foi prometido um auxílio logo no início, logo em março, que é para o público em geral, né? Pessoas em situação de vulnerabilidade. Uh, esse auxílio não, não alcançou quase ninguém, né? Enfim, é, pelo menos não um grupo que a gente tinha, com os quais nós tínhamos Entrado em contato. Outro auxílio, que é para um público restrito, né que é, no caso, pela prefeitura, que é, enfim, uma espécie de, não, não vou saber descrever bem, mas é um auxílio que é voltado para um grupo específico, que são os microempreendedores, que eles chamam, né, os antigos camelôs, já que eles fizeram um processo aqui, no período da Copa, né, é, foi de limpeza aqui do centro, né, centro histórico, então eles tiraram os camelôs e é, começaram a, a realocar eles em galpões, enfim, em locais reservados, né, e é chamado aqui como camelódromos, né, então são galpões uhum. distribuídos pelo centro, e esses grupos eles é, teriam direito iriam ter direito a esse esse auxílio né eu não me recordo o valor aqui mas também é um valor que. É... acho que a Jéssica caiu será que é... É... corta é... vai e volta não me recordo... Dar o certo, não deu certo. Oi Raquel, Pode tá não, cortando muito. É, é, não, não, não é muito diferente. Pelo gol, vocês tem que. Oi, tá cortando muito. É vai e volta, mas a gente não consegue entender muito. Você quer tentar responder? Não consegue mais uma entender vez? muito? É, não, só tá, vou tentar. Você falou dos romos, que é um setor, tá. é um setor né, que a prefeitura está é garantindo. É um, um grupo, sim, que a prefeitura se disponibilizou, né? Enfim, é, teve uma iniciativa de dar um auxílio, né? Mas, enfim, é um grupo restrito, né? São desses não sei se eu falei aqui, ficou, né, minha fala, desses ditos microempreendedores, né, são ali um grupo que compõe os camelódromos, enfim. Foi um processo que foi feito aqui pela, pela prefeitura, né, tirar os camelôs da rua e colocar eles em galpões, chamam isso de camelódromo, fizeram uma espécie de limpeza no centro histórico, né. E aí tem esse, né? Mas são as únicas iniciativas mesmo, né? Essa do, do governo estadual, que eu já falei, 200 reais, que tá para um público aberto, né? Que está em situação de vulnerabilidade. Foi uma iniciativa. Uh, e a federal mesmo, né? E o auxílio federal. É, e é tem o auxílio, auxílio estadual, né? É, teve o auxílio estadual também, pelo, promovido pelo governo do estado, que apenas algum número muito restrito de famílias e que nem, ninguém sabe qual foi o critério de, de seleção dessas famílias, né? E foi nesse auxílio que a gente fez a inscrição né, dos, dos moradores, né? Te enviou uma lista de demandas né, dos moradores daqui, do, de alguns, né, dos moradores daqui do bairro, para ver de forma ia ser encaminhado isso, né? Então, só houve essas duas formas mesmo de, de auxílio. essa A, a nível da, de prefeitura, que a Raquel citou, né, e a nível de... de de ação do Estado nessa, né? Que, enfim, fez um, um número muito, muito, muito restrito. Mas nada não... efetivo. É, nada efetivo, assim. Tão restrito que a gente não sabe nem quem é que faz isso aí. Quem foi, quem é. são, quem... É. Enfim. É. Aí, sobre a questão da, do ensino, vou começar e depois tu pode ir complementando, Raquel, que eu acho que a tua internet vai estabilizar um pouco mais. Pode, pode ser né é, sobre a questão da educação né o governo do estado daqui do, Oi? do Amazonas né é... <risos> Tá chegando para lá é, o é, governo entendendo. do estado é, o governo do estado né criou né, um, uma estratégia né para que não fossem interrompidas um as aulas é, de forma integral né é, foram suspensas as aulas presenciais, mas criaram essa estratégia de aula à distância, né, então eles é, fecharam um, uma espécie de contrato, né, com uma rede aberta, uma rede aberta onde são disponibilizadas videoaulas, né, para os alunos, e os alunos é, têm que acompanhar essas videoaulas, responder a, a atividades, né, que são pré-prontas, pré né, e enfim, é, acho que não, vocês devem estar, é, vivenciando um processo um pouco semelhante a esse, né, e que como aí em São Paulo no Sudeste estão fazendo, eles acham que a gente pode pegar o mesmo modelo, né, que não dá certo, né? A gente sabe que não dá certo que é, é, é, é plural, né? Aí no, nem todo mundo mora né? na capital São Paulo e nem todo mundo tem acesso à internet, não é uma coisa que é para todas, né? Mas agora imagine a gente pegar esse modelo que não dá certo para ir, e trazer para aqui para o território amazônico, né? Onde a gente tem aí a presença, onde a gente tem aí as comunidades ribeirinhas que não têm acesso à internet, quando tem de uma forma muito restrita, até sinal de TV aberta, não pega direito, né? Então, nas periferias também, urbanas também, a gente não... A, a, a grande parte das pessoas não tem acesso não, à internet e não tem acesso a, a uma televisão em casa. Então, é, é uma coisa que... É um processo que exclui, né? É, Isso, inclusive sim. nessa discussão de, de, sobre, enfim, e o, os, os modelos né, das videoaulas são um modelos muito bem mal preparados, né, que, enfim, é um, é um problema da educação daqui do estado, uma educação que é planejada para um outro território, né, não o nosso, é, não para as nossas necessidades, né, e que não dialoga minimamente com a realidade do... do dos alunos né, das, das escolas públicas daqui, é, enfim, então, é um processo que não, é, aqui está sendo, é, é, um, é, um, é um extremo, né, do que vocês estão vivenciando aí, né, é um extremo por todas as, por todas as limitações, não só geográficas, mas também em culturais, né, que não cabe, né, então, é, desafio muito grande, né, essa, essa questão aí, mas está a, a todo a todo curso aí, como se fosse sendo divulgado, né, como se fosse realmente a solução, né, para para a educação, né. Sim, e eles Aqui ficam, tá. né, nessa busca, né, de que tem que cumprir o ano letivo, tem que cumprir, é. mesmo que isso custe exclusão, mesmo que isso custe, né, traumas, mesmo que isso custe, enfim, é avanço aí, né, de mais precarização, de mais desmontes, né? Bom, acho que a gente tem mais algumas questões, temos questões aí, Fabi, acho que ela vai colocar? Deixa eu ver se a gente tem. Tem. Ah, a Fabiana Gonçalves falou o seguinte, como estão por aí as discussões sobre a violência das mulheres na pandemia? É, então, essa é uma, é uma questão importante que a gente, porque, assim, tem várias várias é, olhar para essa questão, um olhar que tem, tem gente aqui que fala que aumentou é, o número de violência aqui, assim, aumentou o número de violência que foi, é, que está sendo registrado, né? Tem gente que fala que não, aumentou o número de chamadas assim, né, de um setor aí de segurança, da guarda e tal, mas essa, o registro dessa violência não chega aqui nos setores especializados, que é na Delegacia da Mulher, enfim, que tem que fazer o registro disso. A gente sabe que aumentou, mas a gente sabe que a gente, aqui em São Paulo, né, em Campinas, aqui, a gente tem uma rede que não está funcionando. Porque é, é parado a denúncia em algum lugar, que não chega. Então, assim a gente queria saber um pouco o que, como é que tem sido aí. Mas eu vou aproveitar também e colocar a pergunta do, do Adriano, que apareceu. O Adriano Bueno falou o seguinte, existe um, algum levantamento sobre o impacto da pandemia entre os negros e índios e indígenas? Né? O Daniel Pires falou o seguinte, Olá, vocês militam no Fórum de Mulheres afroameríndias né? é, e caribenhas, é, tem informação como tem sido o combate da pandemia de outros países do continente? É, tem informações de imigrantes venezuelanos e Manaus? Ou como tem sido o tratamento do povo e dos poderes políticos com eles? Acho que essas duas questões são questões bem amplas, né? que dá para ir... <risos> Fiquem à vontade, meninas. Se a Jéssica quiser responder, a Raquel, fica à vontade. Eu, eu acho que eu posso. Tu vai começar, Raquel? Eu acho que congelou um pouco a internet. Tá? É. Pode é sobre é, respondendo a pergunta sobre os estudos, né, do, in, do impacto da, da pandemia, né? Na, para, as, para as comunidades mais tradicionais, tanto indígenas quanto ao povo negro, né, das periferias daqui da, da, da cidade, é, a gente não tem muitos estudos oficiais, né, nós temos algumas iniciativas, né, vindo aí da Fiocruz daqui do estado, é uma iniciativa também de criação de um comitê pela vida, né, onde eles fazem um processo um estimulam, né, um processo de debate crítico de um de um, de um monitoramento real da, da de como está a situação da da da pandemia é, de uma forma geral, né, mas levando também em consideração aí as populações indígenas e e negras, né, daqui da, daqui da do estado, mas é, esse monitoramento ele de fato ele está acontecendo de uma forma muito mais confiável, né, sendo realizada mesmo de forma dependente mesmo pelos próprios movimentos, né. Nós temos aqui ou, é, várias organizações de movimentos indígenas que estão fazendo esse tentando né fazer dentro das suas limitações o processo de acompanhamento de como é a, a o covid está avançando né pelos pelo Alto Solimões pelo Rio Negro entendeu pelas comunidades é, tra, é indígenas né e também de que forma está é, é sendo impactando diretamente os indígenas que estão nesses territórios urbanos né então há pequenas iniciativas mas muito de uma forma independente né então, de estudos oficiais a gente tem pouca coisa, né, e se já tem pouca coisa sobre é, como isso tem sido vivido, é, impactado diretamente às populações indígenas, Imagine as populações negras, né, daqui da Amazônia, não tem quase é, estudos, entendeu, a não ser processos de acompanhamento que são feitos é, é, de forma independente mesmo pelos, pelos movimentos, entendeu. Então, Pelas entidades, então, é, pelas entidades, por algumas organizações, então, é uma situação muito complicada, mas aqui a gente dá enfrenta muitos muitos desafios nesse sentido, né? Acho que há esse, esse processo de acompanhamento muito maior com a, a, a, é, o avanço do, do coronavírus entre as populações indígenas do que entre as, as as populações negras, né? Porque há todo um processo de negação dessa presença aqui no Estado, né? Sim. Sim. Uhum. Se fosse só aí, né, Jéssica? A gente dava um jeito. <risos> e sobre aí, a, a pergunta do, do Daniel, né? Não sei se você vai responder agora. Sobre é, se a gente tem algum dado de como está é, sendo... Está é, o processo de... de enfim, é, a gente faz parte né, do Fórum de Mulheres da Pramerindas e Caribenhas, né, que é uma iniciativa muito local, né? Mas que a dia, dialoga sim também com, com o consulado, né, da Venezuela aqui em Manaus, sobretudo, né? E mas é uma iniciativa é um é um fórum é que ainda tem uma atuação muito local ainda, né? É, então há um processo de acompanhamento é, é, há há assim uma, uma é, um processo de acompanhamento mesmo do, das das dos migrantes venezuelanos aqui no Estado, mas a gente não tem, assim, um panorama em termos de, de, de conexão, né, através do Fórum de Mulheres Aframeríndias com o que tem sido vivenciado é, nos outros países daqui da, da, da América do Sul, né, então é, a gente, o que a gente tem aqui em termos de é, a, responder a segunda parte né, da, da pergunta dele, que é, é se está havendo alguma forma de apoio né, aos migrantes venezuelanos aqui na cidade de Manaus. A gente teve, inclusive, um pouquinho antes, alguns meses antes de iniciar todo o processo da pandemia, a gente teve, eu e a Raquel, né, uma possibilidade de fazer vários é, processos de escuta, né, de entrevistas é, com os migrantes venezuelanos, né, nos principais pontos onde estão sendo abrigados, é, estão refugiados, um, os principais pontos onde eles vão lá para conseguir serviços mínimos, né, de retirada de documentos, da legalização da sua situação aqui no Estado, aqui, né, é, e, enfim, a gente fez processo de escuta de pessoas, de uma grande maioria de, de venezuelanos que estão nas ruas, né, que estavam sem acesso a direitos fundamentais, entendeu? E os que estavam em abrigo, que não tinham acesso à alimentação, que não é uma coisa garantida pelos abrigos daqui, né? Então, é, enfim... É, o que o que tem acontecido né de uma se, antes desse processo já havia toda essa, essa essa negação né de direitos fundamentais né a gente a gente entrevistou várias pessoas vários venezuelanos que é, não tinham nem almoçado nem tomado café que passavam um dia todo sem comer entendeu que não tinha nem previsão se no dia seguinte ia ter acesso a pelo menos uma alimentação né e que, enfim, ficam fica, fica, nas, nas rodoviárias, é, atrás do diário, qualquer tipo de serviço, que vão para os Sinais, vão é, é, é, pedir mesmo, né, para poder sobreviver, tentando vender bombons nos Sinais. Então, porque, enfim, tem os que estão no abrigo, estão em condições de, de, de sanitárias que, enfim, que, que eram desumanas, né, e... Os que estavam na, na rua ou morando já de uma alugada estavam sem, sem acesso a direitos fundamentais. Então a gente imagina como é que está a situação agora, né? É, acho que eles estão recebendo algumas iniciativas, poucas iniciativas solidárias, né? Vindo da, da Sejusque, né que é a Secretaria de Estado e Justiça do, do governo do estado, né? Mas algumas iniciativas solidárias que não resolvem os problemas, né? É a, é a... É, um, algumas iniciativas assistencialistas, né? Mas em termos de políticas públicas não efetivas mesmo que estejam ali garantindo, não existe. Tá. E sobre a questão da violência doméstica, violência contra as mulheres, vocês têm alguma informação de como que tá aí isso? Enfim. É... Em relação a dados e tudo mais, é complicado, né? Porque a gente pensar que num momento, numa situação dita normal, a gente já tinha muita dificuldade para saber realmente qual eram os reais dados, né? De, de questão questionar violência contra a mulher, já que tem muitas mulheres que. É... Algumas simplesmente não prestam queixas, outras não, não levam os processos até o fim, não conseguem, né? Essa é a verdade, não é uma questão de, de querer, mas de não conseguir, não ter apoio, né? E, e é muito complicado porque fica muito na, uma questão de iniciativas dos grupos, né? Que tem o um, um Fórum é, Permanente de Mulheres, né? De Manaus, e elas... É, Acho que estão mais, é, mais à frente né, nessa questão de algumas é, campanhas contra né, o feminicídio. A gente teve aqui em plena quarentena um caso de feminicídio, né? Que eu acho que é um caso que teve muita repercussão, né? Foi de uma Miss de, que veio de um município, né? E ela foi assassinada pelo namorado, e teve todo uma, um processo, enfim, ele fugiu, foi para Roraima, e foi capturado e conseguiu ser preso, né? Mas, é, e, enfim, teve todo um... Está um, tendo uma... Continua tendo a né, um processo de campanha, né? Pedindo justiça, né? Por, por esse, esse feminicídio. Mas sabe que é um, né? Que é o feminicídio que é colocado na, nas manchetes, né? Mas quantas e quantas outras mulheres estão sofrendo isso diariamente e não são vistas, né? E é muito, enfim, muito complicado porque não tem nenhum... Infelizmente é, é, é complicado dizer isso, mas não tem nenhum, nenhum dado. Algo assim: a, uma relação de mulheres, que, qual o percentual? Qual são, né? A gente sabe que os principais, obviamente, que onde tem os principais casos, né? Tendo um, um registro de denúncias nas áreas. Periféricas, ou seja, é, né, Zona Leste, Zona né, que na maioria das vezes a gente sabe que não, também não dá como fem, como feminicídio, não, né, mas como é, não dá como agressão, enfim, não entra na, ali na, nas medidas ali da, da Lei Maria da Penha, dá mais como uma confusão, briga, enfim, entre outros uhum. critérios aí. É, é, também tem essa questão que é, é muito registrada dentro disso, assim, fica como um. um, um processo de discussão, algo assim. Não entra como realmente o que é, né, que é, um, é agressão, enfim, contra a mulher. Mas, é... Nesse sentido, assim, gente, é, é muito complicado a gente falar em dados aqui, porque realmente a gente está... Acho que já, se nacionalmente a gente está meio que as cegas de todo esse processo, está no processo mesmo de, de saúde, de saber o número dos mortos, enfim. É, aqui também não, não muda muito, né, assim, é, não, não, não muda muito essa questão de acesso aos dados. Filho. Então, não, não, tem como te, não tem como colocar aqui e firmar qual somos o número nessas né, taxas. Bom, meninas, é isso? Acho que a Raquel terminou, né? Bom, é, a gente vai, então, vou, a gente vai caminhando aqui para, o, para finalizar, então, a nossa live. Quero agradecer... É, a participação de vocês, agradecer quem acompanhou essa live até o momento, né? fizeram as questões. Lembrando que quando encerrar a live aqui, logo o Facebook, daqui a é, alguns minutos aí, ele carrega esse, é, esse vídeo e aí o pessoal pode assistir depois, tá, pessoal? Então, quem perdeu aí o início, enfim, pode acompanhar depois. Aqui a gente tem aqui duas companheiras. Militantes maravilhosas que é a Jéssica Valoá e a Raquel Cardoso, né, que estão lá em Manaus, é, e de lá estão conversando conosco, trazendo dados, elementos, enfim, como que o povo daquela região tem enfrentado a essa pandemia que tem, enfim, arrasado muito as nossas condições de vida e que tem revelado, na verdade, era isso. né? Muitos de nós já havíamos... Há muito tempo, nessa luta, militando contra todo esse desmonte, né, é, falta de, de direito a acesso à educação, acesso à saúde, acesso ao emprego, acesso à moradia, enfim. E agora, com essa pandemia, só foi é, nos, nos revelado, né, cada vez mais, a ausência de políticas públicas, né, a ausência o que o estado hoje o que o estado principalmente o estado brasileiro é, hoje tem se pautado que é no estado mínimo estado de, de desmonte um estado que não venha que não vem representar os interesses dos trabalhadores das mulheres dos negros das negras enfim da mulher trabalhadora do jovem estudante e eu fiquei bastante é, assim quando a, a Raquel começou a falar me emocionou porque ela fala uma ela, a gente sempre sabe disso, mas a gente acaba se emocionando. Quer dizer que é uma, é uma militante, é uma mulher que foi, né, que ocupou, conseguiu uma vaga numa universidade pública e se compromete com essa luta. Né? Ou seja, ela está é, estudando numa, numa universidade pública e, ao mesmo tempo, ela, ela tem esse compromisso de luta. Né? É, esse compromisso. Promisso de lutar, de fazer a luta, porque a partir daí, a, a partir desse espaço onde ela atua, né, é, os, se utilizando da, da educação pública, que é um direito de todo, todo brasileiro e toda brasileira, ela, ela retribui isso, se organizando de alguma forma né, e, e lutando, isso me emocionou bastante quando ela começou a falar tá bom? Então eu quero agradecer. Então eu vou, eu vou, eu quero finalizar aqui, mas antes de eu passar os recadinhos finais, queria ver se vocês querem, quero ver se vocês querem fazer alguma fala aí, enfim, uma fala, é, alguma consideração final, enfim, alguma coisa que vocês gostariam de deixar aqui, nesses últimos minutos. Fiquem à vontade. É, bom, a gente quer agradecer, né, essa oportunidade vida, né, é, essas, essas, essas oportunidades representam muito, assim, para a gente, né, que está tá nesse enfrentamento mais direto, né, que está buscando formas de se organizar de uma forma independente, né, é, que não não é patrocinada, que não conseguiu acessar recurso de nenhuma espécie de edital ainda, né, é, dadas situações buro, burocráticas e também por exigirem todo um histórico de atuação na no nosso campo, que é o campo da da produção cultural, da produção audiovisual, de comunicação, um currículo que alguém da periferia que está começando agora, né, que enfim que teve todo o um, um, nosso processo de formação sem ter acesso a grandes a grandes oportunidades, né, mas que as poucas que a gente teve a gente está agarrando e, e, e se apoderando delas, né, para a gente estar tá construindo algum projeto que possa, enfim, abrir espaço para para outras pessoas, né outras pessoas, assim como a gente, né, que vieram bem dos mesmos lugares em que a gente veio, que tam também não não não seria um espaço que a gente deveria estar, né? Estar tá na universidade, estar tá se organizando, estar tá no, no, nos espaços de, de organização da sociedade civil, nos conselhos, estar se organizando dentro dos partidos, nos movimentos sociais, está tendo essa possibilidade de, de, de construir todo um processo de formação crítica, né? Então, os jovens daqui do meu bairro, os jovens da, da, do bairro da Raquel, a, a, a família da Raquel, a minha família, não, não, não teve essa oportunidade que hoje a gente está tendo. Então, a gente é, carrega esse, essa, esse compromisso, né? Essa responsabilidade, né? A gente, não tá sozinha, a gente não entra sozinha nesses espaços, né? Então, a gente agradece muito a essa oportunidade, né? de estar fortalecendo aqui esse espaço de debate né, da guida e também possibilitando esse, essa conexão né, entre aqui a gente né, e vocês aí em São Paulo né, são realidades que, enfim, a gente tem muitos desafios em comum, mas é fundamental a gente escutar e ouvir o outro que está no outro, enfim, uma outra vivendo de outras formas aqui tudo isso né, também. Obrigada. Raquel é, queria agradecer também o convite, né, o espaço. Deixa eu colocar a próxima. Agradecer Isso. o convite, <risos> o espaço. É, é, agradecer o Adriano, né, que foi ele que quem eu entrei em contato, né, primeiro, enfim. E ele fez uma só proposta, a gente aceitou. Eu eu aceitei logo, né, depois eu informei a Jéssica, mas enfim. É, acho que a gente é uma, questão de, acho que é uma questão de acerto entre a gente, que a gente sempre está sempre disposta né, a estar tá fortalecendo essas iniciativas também, porque eu acho que essas iniciativas a que eu me refiro é, é a questão de, de ter essas, essas representações de esquerda ocupando esses espaços de comunicação, né? porque a gente sabe que o que a gente tem a dizer e a forma como a gente tem a dizer e para quem a gente vai falar diferente das, dessas grandes empresas, né, das grandes emissoras de quem detém, né, então a gente tem que estar tá, é, nesse processo de estar tá entrando ali nas brechas e ocupando os espaços mesmo, né, porque enquanto tiverem, tiver qualquer brechinha ali, qualquer abertura, a gente está entrando e a gente está tomando espaço, né, e, então eu queria agradecer essa oportunidade de fortalecimento mútuo, né, não conheci a Guida, né, mas fico muito feliz por estar conhecendo ela, acredito que ela é uma minha maravilhosa aí, pelo pouco tempo que a gente passou, né? É, gostaria de estar mais animada, né, Porque eu tô um pouco, né? Cansadinha, que a gente já veio de uma sequência, a gente tá numa sequência meio pesada de reunião e... Enfim, né? A gente não, não para, não consegue parar, né? Tem que estar sempre, né? Tá tudo parado, mas a gente tá processando as coisas já, porque a gente tá pensando aqui já há dois anos já, que a gente vai é fazer, né? Enfim mas é, gostaria de agradecer muito, dizer que a gente está muito feliz, estamos todas muito felizes, e, e é isso, gente, dizer que a gente está junto aí, também é contribuir em outros momentos, a gente está totalmente disponível, né, disposta a estar tá junto e estar tá sempre contribuindo, né, sempre nesse fortalecimento mútuo, é um, um grande prazer. <risos> Ai, meninas, eu que agradeço muito, muito, muito a participação de vocês. É muito importante, como a Jéssica falou, né? A gente, nós temos muita coisa em comum, né? A gente viu aqui várias coisas aqui em comum. A questão da educação, a questão da, né, das, das violências que a gente sofre no dia a dia, né? Enfim, a gente tem muita coisa em comum. Mas também tem, cada região tem as suas, as suas especificidades, né? E que, e, enfim... É, e é muito bom saber né, da luta de vocês, do enfrentamento é, é bom saber que Manaus tem mulheres guerreiras como vocês que estão se organizando de forma independente de forma autônoma para poder minimizar um pouco o sofrimento desse povo, né, que, é, que nós como mulheres negras, a gente sabe, a gente já carrega uma carga de luta há de muito tempo, né, e enfim, a gente não, não tem como a gente fugir dela, né, não tem como a gente fugir desse Compromisso. Então, eu quero agradecer muito aí a participação de vocês. Quero me colocar à disposição de vocês também. A gente, nós temos aqui as nossas páginas, né? Nas redes, a gente tem aqui o nosso blog. Então, se vocês quiserem publicar artigo de vocês, para a gente poder divulgar mais o trabalho de vocês, eu acho que eu, eu, eu ficaria muito, muito, muito feliz de contribuir com a luta dessa forma. Porque a nossa solidariedade é o que a gente tem, né? Se, se a gente não for minimamente solidários e minimamente estar tá, né, nessa... Interlocução, como a, a Raquel falou, nós vamos é, padecer mais, né? É, muito mais desse sofrimento aí que o capital, enfim, está nos impondo nesse momento tão difícil. Então, fico muito feliz, tá? De vocês estarem aqui hoje. É, acho que mais ou menos um mês atrás veio uma companheira do, do Recife que falou também bastante né, dos enfrentamentos lá e vocês aqui hoje. Então, a gente, a gente fica muito feliz de abrir o um espaço, né, é, que é um espaço nosso, né, dos trabalhadores, das trabalhadoras, das mulheres, dos negros, das negras, enfim, daqueles que mais sofrem hoje. Bom, o Carlos Henrique, deixa eu ler o último recadinho aqui. Gosto muito desse trabalho de informações que você faz, Guida, e boa noite a você e a equipe, juntamente é, com as entrevistadas, a Jéssica Valois, e a Raquel Cardoso. Obrigada, Carlos Henrique. Bom, meninas, então a gente vai é, encerrando aqui. Quero agradecer o pessoal que construiu essa live, né? A gente sabe que isso não se constrói sozinho. Tem uma, uma, um grupo de pessoas que batalham bastante, né? De, de forma militante mesmo, como as meninas falaram aqui. É, agradecer a Fabi, agradecer o Adriano que indicou as meninas, agradecer o Daniel que sempre compartilha. Valeu, gente, mulheres de luta, o Adriano falando aí, valeu Adriano, é, a Paula Viana que faz os nossos cards maravilhosos, que faz toda a arte aí, é, agradecer o pessoal que está junto comigo, a Luísa, a Mariana, a Regina, enfim, o Júnior que administra o blog, tá? E as meninas aqui que vieram hoje e conversaram conosco, tra trazendo informações de onde elas estão, tá bom? Muito obrigada, então eu quero encerrar com o boa noite, mas eu também quero encerrar com fora Bolsonaro, fora Morão, fora seu governo e suas políticas. Tchau, meninas!